Oi, pessoal, que é a Mini Cristina, ela escreveu. Eu sei que eu demorei um pouquinho pra gravar, mas porque a vida não tá fácil. Tudo está conspirando contra eu gravar vídeos, inclusive o vestibular. Sim, o vestibular. Mas hoje a gente falar de coisa boa, de gente fazer leituras, book haul e o que é que eu vou fazer da vida agora, né? Que é mais conhecido como TBR, né? né? Bom, primeiro eu vou mostrar os últimos livros que eu li, que eu acabei não mostrando aqui pra vocês, que são três. Então vamos lá! Eu finalmente li Mentirosos da e. Lockhart. não vou fazer resenha porque eu estou planejando algo muito especial com esse livro e inclui vocês. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve que ó, tá vindo coisa boa de Mentirosos, hein? Se fosse você eu não me inscrevi, hein? Não perdia tempo! Próximo livro é Princesa Adormecida da Paula Pimenta, eu fiz resenha lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo pra você ler. E quem já leu sabe que eu amei Paula Pimenta e agora eu quero o quê? Quero todos os livros da Paula Pimenta. Vou falir? Vou. Mas eu vou ler Paula Pimenta. E essa capa é lindíssima, gente. Olha a ilustração dessa capa. Maravilhosa. E o último livro que eu li, que eu acabei comentando, mas eu não lembro direito, foi o livro das criaturas de Harry Potter. Eu não sei se eu faço resenha ainda. Eu quero muito fazer um especial de Harry Potter pro ano que vem, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Roku está querendo publicar os livros do Harry Potter com uma nova capa, com folhas amareladas, com ilustrações lindas. Então eu quero muito comprar. Então ano que vem eu provavelmente vou fazer um especial de Harry Potter. Então se você quiser saber mais sobre esse livro, eu vou fazer um especial com vários livros de Harry Potter. E no mês de agosto eu só li dois livros, eu terminei o misto quente, quem me acompanha no Snapchat viu que eu terminei o misto quente, fiquei tristinha porque acabou. Vocês podem ver que tem muitas marcações, eu adorei esse livro, gente, sério. Quero muito continuar lendo o book aí pra, pra, né, pra ter muito, É ler muito book, gente, só, só na minha casa eu tenho três livros do book, né, contando com esse, então vai ter muito book ainda. E eu reli o Pequeno Príncipe por causa do filme, né? Lançou firme e tal. Só que eu não fui assistir ainda, gente. E agora? Como é que faz? Como é que a pessoa, a pessoa não tem tempo pra ir no cinema? Mas eu li. Reli. Pela milionésima vez, não sei. Daí estou empacada né? nos dois livros que vocês já sabem quais são. Que é Morte Súbita e Cartas de Amor aos Mortos. Gente... Eu só não consigo avançar na leitura desses dois livros porque eu tenho que estudar Então, porque tipo, se eu pegar, por exemplo, uma morte súbita Eu vou querer ler muitas páginas E eu vou ficar com peso na consciência porque eu tenho que estudar Então eu sempre leio, eu leio uma página, duas Eu leio muito devagar, justamente para não ficar com peso na consciência e falar Nossa, eu tô lendo isso aqui e eu tenho que estudar Vamos para Book haul Estou muito feliz porque só comprei um livro esse mês na verdade foi a minha mãe que comprou pra mim, ela comprou Naomi e Eli. Sim, eu vou falar Naomi e Eli, porque todo mundo fala Naomi and Eli Mas sou BR tá escrito Naomi e Eli e a lista do não um beijo. Tem essa capa linda, nossa, agora que eu tô vendo. É que ele tá no plástico. Agora que eu tô vendo no vídeo, gente, ficou muito linda do lado essa capa, assim, ó. Momento de pausa, no vídeo pausa. Ficou muito linda com esse livro do lado Sério, gente, esse livro é lindo. E eu vou ler ele em breve, porque eu vou dar agora, né? Vou até falar pra vocês que agora eu vou dar referência de leitura para lançamentos e livros de parceria. Que sim, eu recebi livros de parceria, gente! Uhul! Então esse aqui eu comprei e já vou ler, sério. Terminando de, gra de gravar esse vídeo, eu provavelmente vou pegar ele pra ler, porque eu... Eu tenho que ler eu recebi de parceria do grupo autêntica do selo Nemo Pílulas Azuis do Frederick Peters Eu acho que é assim o nome dele E, gente, assim, já comecei a ler já, já, já tô com um negocinho, assim, ó Tá dando aquela sofrência Né? É uma HQ lindíssima Sério, gente E eu não quero falar muito porque vai ter vídeo resenha sobre E, gente, sério, muito amor Assim, se eu puder adiantar alguma coisa pra vocês É muito amor E essa capa também é muito linda E... Daí o que é que eu vou fazer da vida agora, né? Eu tô com esses dois livros pra ler agora em setembro E eu peguei mais dois pra poder ler também Eu peguei Mulheres do Book Por motivos de abstinência de Book não é saudável Não é mesmo? Então eu vou ler Mulheres do Book E depois, assim que eu terminar, eu vou ler pedaços de um Caderno, machado de vinho E depois eu vou ler Crônica um de Safado. Que tem aqui do lado da minha casa Tem, tipo, uma biblioteca Que tem o então eu peguei Mulheres aqui pra eu ler Depois que eu terminar esses dois livros que eu já mostrei pra vocês Que é o Naomi, ele e o Pílulas Azuis E peguei o Divergente, por quê? Porque Tati Diva Feltrin está lendo Divergente E hoje deixando o lixo, gente Não até o final, entendeu? Não sei se vocês, vocês veem, tem tipo, marcadores aqui Que eu comecei a ler Divergente Mas quando eu me mudei Eu tive que colocar Divergente dentro da caixa Junto com todos os meus outros livros E eu não li Daí, né? Vamos ter que retomar a leitura, porque já faz aí uns meses que eu fiz isso. Então é isso. É isso. Conta aqui nos comentários o que vocês acham de todos esses livros que eu citei. O que você pretende ler em setembro. O que você quer que eu leia em setembro para fazer resenha, vídeo resenha e tudo mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se tudo der certo, vai ter vídeo sim, uma vez por semana. Se eu estiver empolgada, vai ter dois. Yay! E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tá diferente o posicionamento aqui, né, gente? Porque mudou aqui meu quarto um pouquinho, um cadinho, entendeu? Aí agora vocês veem uma parte da minha estante, mais ou menos arrumada. E a bagunça de vestibular, que é isso aqui. Espero que vocês não se incomodem, porque... Essa é a única forma que eu achei de arrumar.